Eu, eu, eu, eu penso que deve ter sido ali pelos anos de 97, 98, que eu divertia me imenso a utilizar uma coisa chamada NetMeeting, que era, digamos assim, o, o Proto Skype, uh, e uma das coisas que eu achava extraordinária era a possibilidade de comunicar por voz e, às vezes, por vídeo, uh, com pessoas de todo o mundo. Um, a custo zero, através do meu computador, com uma linha dial-up, estamos a falar com velocidades absolutamente de eu estava muito contente porque eu já tinha 58K, uma coisa assim parecida. era fantástica, era uma coisa absolutamente brilhante, mas aí eu percebi que o mundo estava a mudar imenso, aliás, lembro-me que nessa altura até estive durante três dias ligado a uma conferência online, Uh, que foi organizada por, um, por, um, por, um, por uns colegas meus em Madrid, e estive três dias, por uma ligação de iLab, quer dizer que eu tive três dias na mesma chamada, uh, e eu achei extraordinária a possibilidade de uh, poder aprender, poder ganhar mais conhecimento de especialistas que estavam a uma grande distância de mim, e que eu podia, e que eu podia aproveitar esse saber. E isso uh, aí uh, fez-me claramente perceber que aí estava o futuro. Depois, mesmo em 97, 98, curiosamente, iniciei um projeto de comércio eletrónico. Uh, estamos, na, digamos assim, na, na rampa de lançamento das dot com, uh, da euforia, em que a esmagadora maioria das pessoas uh, comprava coisas só porque tinha um ponto com. E porque era é, ponto .com, já era muito bom e, e, e houve aí um, no mercado bolsista houve coisas ridículas é, em termos de subidas, por causa de agora é ponto .com, sobe mil por cento.